Certa vez, alguns religiosos apareceram para Jesus com uma pergunta misteriosa. Quando virá o reino de Deus? E Jesus responde que o reino de Deus não está aqui nem ali. Na verdade, o reino de Deus está dentro de nós, está entre nós. E é muito interessante pensar o que é que os líderes religiosos dos dias de hoje responderiam quando alguém fizesse uma pergunta. Como é que eu faço para encontrar o reino de Deus? eu fico imaginando que grande parte deles diria assim aparece no domingo lá no culto que aí você vai ver o reino de deus outros diriam que a gente vai ter um evento um retiro especial onde ali você vai ser impactado com a glória de deus e ali você vai ver o reino de deus outras pessoas mais descoladas do sistema diriam assim vamos lá em casa e fazer uma reunião caseira com simplicidade porque ali você vai ver jesus Aquele irmão que é mais estudioso talvez diria algo do tipo, eu vou te emprestar um livro porque ali você vai ver o reino de Deus. Mas se for um irmão daqueles mais tradicionais, provavelmente te diria para você fazer um estudo bíblico com ele, porque ali nos estudos bíblicos você encontraria o reino de Deus. Eu já participei de uma instituição religiosa em que as pessoas costumavam dizer que as amizades são incríveis e os relacionamentos são perfeitos, ali não existe divórcio. Para essas pessoas, na verdade, o reino de Deus, a glória de Deus se manifestava ali nos relacionamentos. Para eles, o reino de Deus era a igreja. Ainda existem outras pessoas que dizem assim, ó, eu vou te contar os testemunhos, ou venha ouvir os testemunhos que os irmãos têm para contar para você, porque ali você vai ver o reino de Deus. E são sempre testemunhos que envolvem prosperidade, restituição de coisas, materiais que foram perdidas. E se você fosse perguntar para um jovem religioso dos dias de hoje o que seria o reino de Deus, muito provavelmente ele te indicaria um filme ou uma série na Netflix para assistir. Mas você parou para perceber como foi que Jesus respondeu essa pergunta? Ele disse que Jesus não está aqui nessa igreja, não está aqui nesse evento ou não está ali nesse retiro. Ele não está aqui nesse grupo que conta testemunhos ou que tem amizades. Ele não está nas coisas, ele não está nos lugares, porque o reino de Deus está dentro de nós. Isso quer dizer que se você sente necessidade de encontrar esse governo de Deus, o lugar que você deveria investigar é dentro de você mesmo. E talvez isso esteja muito próximo daquilo que muitas pessoas têm dito a respeito de buscar um autoconhecimento, de investigar o que existe dentro de você. E eu acho engraçado que quando eu comento isso com algumas pessoas, elas até acham um pouco esquisito, porque aparentemente Jesus estava fazendo algum tipo de iniciação hindu, ou alguma coisa meio parecida com meditação. Mas a verdade é que essa foi a resposta que Jesus deu para os religiosos. As pessoas estão acostumadas a buscar um cristianismo que está revestido de tradições, de lugares, de comportamentos, de regras morais que precisam ser seguidas. Mas a verdade é que Jesus não estava preocupado com essas coisas. Mas na verdade quem estava interessado nas respostas para as perguntas de quando vai vir o reino de Deus ou onde está o reino de Deus sempre foram as pessoas religiosas as pessoas que estavam buscando algum tipo de adequação com algum grupo, alguma consciência coletiva. E é por isso que eu costumo dizer que Jesus não defendeu nenhuma espécie de cristianismo. Não existe nada que você vê por aí que seja parecido com aquilo que Jesus pregou. Porque o convite dele é muito simples, para mim, para você, que é arrependam-se, mudem de mentalidade, porque o reino de Deus está muito mais perto do que você imagina, porque ele está dentro de você. E se você está de saco cheio desses religiosos que costumam ficar te vendendo convites para ir no culto, ou mesmo convites para participar de eventos, então faz um comentário aí nesse vídeo. E se você tiver interesse em saber mais a respeito dos falsos evangelhos que as pessoas têm pregado por aí, então dá uma olhadinha nesse vídeo e a gente se vê nas próximas palavras. Falou!